Oi, vidas! Hoje eu vou começar aplicando o primer, tá bom? Não vou mostrar a marca dos produtos, porque o objetivo desse vídeo é você fazer... Reproduzir essa maquiagem com o que você tem em casa, tá? Depois que eu apliquei o primer, eu venho com a base, tá bom? Aí você pega uma base aí do tom do seu rosto, vai espalhando no rosto... E vai dando aquelas batidinhas, né? Que a gente tá acostumado já dar. <risos> Depois eu vou fazer a sobrancelha, pra mim é a melhor parte, gente... Eu venho com a sombra primeiro, depois que eu apliquei a sombra, olha a diferença, eu venho com o um corretivo, tá bom? Pode ser um, qualquer corretivo que seja um pouco mais claro do que o tom da sua pele. Eu venho fazendo esse contorno na sobrancelha, para dar a impressão que eu acabei de fazer a sobrancelha, né? Não ficar parecendo aqueles pelinhos, fica muito diferente, eu gosto muito de fazer isso. O mesmo corretivo eu pego, coloco abaixo dos olhos para iluminar, né? Te dar aquelas olheiras. Mas o que que eu fiz aqui, gente? Eu vou ficar com o nariz torto agora. Não vou ficar, não. Em nome de Jesus. Vamos tirar isso aqui. <risos> Depois a gente vem também dando aquelas batidinhas. Meu amigo acabou de chegar ali. Vai aparecer ele já já. As pernas dele ali atrás. Olha lá. Olha lá ele lá. Me atrapalhando. Minha mãe já colocou ele pra correr já. Vem aqui, amigo. E aí? <risos> agora eu vou pra sombra. Quero fazer uma sombra bem rosinha, né? Inspirada no clipe da Luísa Sonza. Vou começar aplicando uma sombra rosa, tá? Um rosinha bem claro em toda a pálpebra não sou maquiadora, sério, então não, não sei nem como que fala. Mas enfim, ó, peguei um mais brilhantinho, um tonzinho mais lilás pra fazer no cantinho dos olhos. Agora eu peguei um rosa mais pink pra fazer no restante, tá vendo? Perto do côncavo, um pouco abaixo do côncavo ali, ó. Eu vou depositando a sombra e ficou até bonitinho, ó. Gente, essa parte aí você faz sinal da cruz e vai que vai. Eu sou péssima pra ensinar delineado, gente. Eu só sei fazer em mim, eu não sei fazer nas pessoas. Então faça o seu delineado aí do jeito que você sabe fazer e tudo certo Mas eu acho que o segredo é praticar, viu gente? Tem que praticar E aí você vai fazer aquele delineado, aquele gatinho tops lá. Ficou bom, né? Vem aplicando o pó, tá bom? Esse pó translúcido, gente, ele é o pó banana, tá? Eu gosto desse tomzinho mais amareladinho, combina com o meu tom de pele Mas pó translúcido tem de várias cores, Tá bom? Tem mais bege, mais branco, mais amarelado. Esse daqui é o banana. Depois eu espalho. O pó translúcido serve pra iluminar, tá bom? Abaixo dos olhos, meio do nariz, meio da testa, um pouquinho no queixo. Depois a gente vai espalhando. Aí eu venho com o pó de contorno pra fazer as marcações, né? Deixar aí o maxilar um pouquinho mais fino, né? Afinar o nariz. Gente, eu amo essa parte. Como que pode, né? A maquiagem ser tão poderosa assim. Consegui afinar o nariz com um simples pincel e sombra. Adoro fazer isso. Gente, agora foquem nessa luta pra colar esses cílios. Eu sempre tive facilidade pra colar cílios. Eu não sei o que aconteceu nesse dia, mas o bichinho não queria colar de jeito nenhum. Taquei cola umas cinco vezes, assoprava, gente. Deixava secar sozinho e nada. Olhem isso. Não quis grudar. Olha <risos> ah lá, gente. Deixei até cair no chão. Tava quase desistindo já. Até que chegou uma hora que não. Agora vai. E foi. Eu acho que é minha cola, viu? Que tá velha já. Preciso de uma cola nova urgentemente. O importante é que deu certo. Eu ouvi um amém? Amém, senhor. <risos> Agora é hora do iluminador. Gente, o iluminador é muito importante na maquiagem, né? Pra dar aquele glamour. Pra dar aquela cara de rica. Rica! Tô usando um tonzinho mais prata, ó. Tá vendo? Adoro esse tom também, apesar de gostar mais do dourado. Vou passar o gloss e já vou voltar pronta. E é isso, gente. Olha como que ficou a minha makezinha bem barbizinha. Ai, eu confesso que não foi uma das melhores, mas eu tô aprendendo, gente. Eu não sou maquiadora profissional, tô aprendendo tudo em tutoriais aqui na internet. Então eu vou passar tudo pra vocês, tudo que eu aprendi, eu vou ensinar pra vocês. Mas e aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado, vidas. Não esquece de deixar o like de vocês, de se inscrever no canal, tá bom? Isso ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo. <risos>